Então, o né, tava ali, ó, quando começou tudo ali, né, Ney. Né? de graça, cara. Aí, os policiais, do nada, eles começaram a invadir, entendeu? Começaram a jogar os policiais com eles. Aí, o, o policial começou a tacar a garrafa neles, aí eles ficaram Bravo Começaram a chamar reforço, aí eles começaram a invadir mais ainda e bateram em gente inocente, que tinha nada a ver, entendeu? Por causa do barulho. Do barulho do som. Mas eles não falavam pra parar o som. eles já começaram e já chegaram batendo, entendeu? Jogar spray de pimenta. Esperando dar um amenizado pra não ir embora. E vocês sabem o que, que rolou? Ah, cara, tá eu não sei, né? Do nada chegaram, eles jogaram spray de pimenta, dando tiro, sacando bomba. Olha, a gente sabe que teve uma confusão. Hum. Mas... Ao certo a gente não sabe. E o que, é. e que, que, que chegou até vocês? Na verdade foram as pessoas daqui de Barão que ligaram pra gente e disseram que tava tendo quebra, quebra, bomba e tudo mais. tem então, muita gente, a gente para pra fazer a imagem, o povo xinga, manda a gente embora. aqui tá... dentro será? O tá Lá no posto chegou enquadrando todo mundo já, Batendo. dando cacetete, os de pimenta na cara das meninas e todo mundo. por que, que começou? O que, que começou assim? Não, nós tava aí no fluxo, aí já chegaram dando multa pros carros. Aí já chegou tacando bomba em todo mundo, expulsando. É, nós tava curtindo o nosso, os caras vem meter o louco pra cima de nós, saindo não vira não. No primeiro dia de carnaval, um grandão arrumou treta e derrubou um circo, tá ligado? nada de polícia aparecia, ficou uns 15 minutos é, aí de ó, de ó o cara ó, tretando aí cataram ele encher de garrafada, tá ligado? o moleque foi embora tudo cheio de garrafada e que é que morreu passou até no jornal essa fita aí, entendeu? não apareceu um ah, não. polícia na hora de abrir, apareceu um polícia depois o moleque tava lá no chão morto, apareceu várias viaturas aí querendo tá cacetada, querendo tacar tá bomba e gás sendo que o pessoal que bateu no moleque já tinha do eu não sei, tipo, Se hoje foi assim, é hoje assim, na manhã. É. Então eu tava na Praça do Coco e começaram de repente do nada, começaram a soltar bomba de gás. Eu tava do lado do onde tava tendo a roda de samba. De repente começou a subir uma fumaça branca. É, não, porque não tem sentido isso daí, sabe? Porque a gente faz, a gente faz parte do bloco a que é a havaque, que você sabe? Esconda, a não ser que você esconda a sua câmera e vai lá perguntar pra eles, né? O... Porta... Porque tem uma coisa muito estranha nessa história, sabe? Tem uma coisa muito hum. estranha, porque não, não, não justifica uma coisa dessa, né? Oba! Bom dia! Bom dia! O que tá acontecendo aí? Então, a gente está colocando uma associação para monitoramento no carnaval ó, mais tarde. Ah, mas a acabando de quem estão? Na prefeitura. Prefeitura? E qual que, é o, qual que é a ordem da prefeitura? Colocar monitoramento. Eu é, já tenho câmera ali, né? Aí vai ter uma van aqui à noite. Com câmera também, aí vai estar tá monitorando a atividade um evento aqui, né? É.